Projeto Tornado TGS Vou estar tá mostrando pra vocês mais algum suporte Mais algumas coisinhas que eu tô fazendo aqui Tentando sempre não deixar esse vídeo muito longo Que seja um vídeo mais fácil de você estar tá assistindo E lembrando, se você tá chegando aqui agora Não assistiu os vídeos anteriores Agora não vou dizer assim pra você de cabeça Qual vídeo é esse, vai estar tá aparecendo aqui Qual vídeo que é Então se você não assistiu os anteriores Eu peço que você volte e assista Pra entender tudo que está acontecendo E tudo que a gente vai estar tá fazendo nessa moto, beleza? Então ó, já se inscreve aqui no canal se não for inscrito Deixa seu like Porque o like eu vou saber que vocês estão gostando e eu vou me animar, porque tá demorando pra soltar vídeo Tá dando muito trabalho conciliar serviço com trabalho E editar e gravar Então dá essa força pra gente animar Que vocês sabem que não tá fácil as correrias do dia a dia Vou mostrar pra vocês o que, que eu fiz de suporte até em si o tanque tá adaptado, o suporte da aleta tá adaptado no tanque Já fiz aqui o suporte da aleta na dianteira Eu vou mostrar meio por cima Depois na hora que eu desmontar ela pra fazer a pintura Eu vou mostrar mais completo Aqui, deixa eu virar aqui ver se vai dar pra ver. Aqui eu já fiz os dois suportes do tanque. Aí só vou ter que reforçar de solda. Eu vou simplesmente só ponteando e vendo se vai dar tudo certo. Depois que adaptado tudo certinho, aí eu venho, vou desmontar e eu vou travar de solda. Que nem aqui, ó. Pode ver que eu só ponteei aqui. Não sei se vai dar pra enxergar. Aqui, ó. Essa pontinha aqui, ainda, aqui tá aberto ainda, vou ter que fazer sol dos dois lados certinho. Aqui, ó, tá vendo esses dois parafusos? Eu fiz uma chapa por dentro do filtro, da caixa de filtro, porque eu remodelei ele, né? Porque se você for parar e olhar aqui, ó, eu diminuí mais ou menos um dedo de cada lado, eu fechei o quadro. Eu tive que fazer essa adaptação do sistema de segurar, então aqui eu tive que fazer o corte do, do suporte... Aqui, ó, já aqui eu vou ter que arrumar Que eu cortei sem ver se eu podia ter cortado certinho Pra casear aqui, ia casear bonito Aqui ó, agora ficou um buraco aqui Mas que ainda eu vou ajeitar, tô só trabalhando nessa parte Do lado de cá, e do lado de cá Se você olhar a carenagem da, da, da 250, desse lado ela tem um parafuso Nessa carenagem superior Aqui, e depois Vem um parafuso na carenagem Pra segurar a lateral, então o que, que vai ser colocado Aqui? O que, que eu fiz nessa parte? Ó? Eu vou estar utilizando a caixa de ar como suporte pensei de fazer solda assim, fazer suporte aqui, mas como aqui tem esse espaço, esse vão, o acabamento, eu pensei em fazer como eu fiz aqui nessa parte de cima aqui, ó. Eu fiz suporte, ó, na medida com chapa. Eu vou estar tá colocando ele no lugar certinho ali pro lado de dentro da caixa e vou estar tá rebitando para ele não ficar saindo do lugar. Ah, Thiago, mas se tá furando a caixa de ar, vai, vai entrar água. Não, lógico. Depois que eu fizer toda a adaptação, ficou tudo ok, vai vir, vou fazer a desmontagem de todo o sistema da caixa, a limpeza, vamos tira, desengordurar, vamos passar silicone, que é pra fazer total vedação pra não tá entrando água aqui, né? Na parte do sistema. Então, a princípio, tá sendo isso que a gente vai estar tá fazendo. Tem muitos outros suportes ainda pra fazer. Do lado de cá ainda tem que fazer aqui. Do lado de cá é diferente, ó. Do lado de cá, ó, ela é presa... Pelo famoso... Aqueles aquela pontinha que vai dentro da borracha. Então, vou ter que adaptar um sistema de borracha aqui para adaptar para ela encostar. É... Aqui eu vou fazer chapa, entendeu? Vou fazer uma chapinha aqui para parafusar aqui. E então eu tenho que terminar o acabamento aqui da parte... É, dessa parte aqui do, do sistema da caixa. para casear certinho aqui. E... A rabeta também vou ter que ter, tentar remodelar la de volta Porque na hora que eu comecei a adaptar eu tive que esquentar e tal E não, não tinha certeza como que ia ficar o sistema da caixa Aqui eu vou ter que trabalhar ainda nessa parte Que é um acabamento aqui que na hora que joga o barro, a água aqui Tem a total vedação, entendeu? Ainda vou estudar se eu vou permanecer com o furo original, lateral aqui A entrada de ar Tô cogitando fazer a abertura superior aqui da, da parte de cima do filtro Tentar fazer um acabamentinho aqui pra evitar de água entrar Ou água vindo aqui pra cá então tem bastante coisa ainda pra gente estar tá fazendo Então acompanha aí E já deixa o like, hein? Tamo junto Olha o que acabou de chegar aqui Acabou de chegar os O eixo que eu encomendei Veio o eixo o, Os espaçadores que é o que eu precisava ali Pra montar o sistema de freio ali né? Já até coloquei a pinça no lugar aqui para ver como fica o encaixe Coloquei um disco velho aqui Que ainda vai, vai ser só pra gente tirar uma, ter uma noção de como vai ficar E agora eu vou estar tá montando essa parte para ver como é que fica ali com o eixo certinho dar aquele aperto para ver se vai estar tá tudo ok Então acompanha a gente aí Espaçador lá de cá, espaçador lá de lá, instaladinho. Só fazer a adaptação agora aqui do burrinho de freio. Que eu vou tirar aqui esse suporte do pedaleira traseira Vou estar tá fazendo o suporte aqui do burrinho e vamos estar tá agilizando o quanto antes está montando essas rodas. Haha, <risos> <risos> <risos> <risos> olha o que acabou de chegar aqui. ó. Eu comecei a abrir, lembrei de gravar, vou mostrar para vocês. Deixa eu tirar aqui. Eita. Uma mão só é duro, gente. Aí. Olha só o brinquedinho que acabou de chegar. Os nossos discos de freio. Nossa, cara. É só um, só um trabalho para tirar. Olha. Esse é o disco traseiro. Bonito discão, cara. E o disco dianteiro. Ah, vai ficar bonito na nossa moto, hein? Ei, tornadão. Aí sim. Dianteiro e traseiro. Eu pensei de comprar aquele disco dianteiro maior, mas por enquanto o projeto eu vou deixar nesse naipe, que é na medida do original. Né? Peguei esse ventilado aqui, que é um disco bonito, da Spark. Então, vamos agilizar aí as peçaiadas e vamos começar a montar. Beleza? Dois mil anos depois. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Eu tinha falado que eu não ia colocar radiador diferente. Eu ia, é, tipo, eu ia tentar colocar, mas ia pegar aqui, ó, na parte do paralama. Então, o que acontece? É, esse é o que é o radiador original da Tornado, né? Ele vai na lateral aqui. Como a carenagem é, ficou diferente, eu fiz suporte do tanque aqui, eu ia usar o mesmo radiador, mas ia ficar estranho aquele radiador aqui pra fora, assim, da moto, assim. Então, o que que eu acabei bolando aqui? Caminhão de novo, pá. O que que eu acabei bolando aqui? Então, é o seguinte, eu acabei medindo aqui, ó. Peguei um radiador de Twister emprestado No nosso amigo ali E coloquei aqui, ó Vai ficar top, top, top Só que como o radiador da Twister é pequeno Só tem três melgueirinhas aqui de passar é, O óleo O que acontece? Eu tava vendo que medindo certinho Vou ter que cortar bem aqui no paralama Bem aqui, ó Tá vendo que tá onde esse risco? Eu vou ter que diminuir isso aqui, o paralama Pro paralama passar nessa parte de cima aqui, ó Do, do radiador e não ter ocorreu correr o risco de, de pegar aqui em cima. Então, o que, que eu vou estar tá fazendo? Eu vou comprar o radiador da CB 300, porque o radiador da CB 300 ela é 5 melgueiras, Então, tem mais duas melgueirinhas aqui, ó. Então, ela aumenta até aqui, assim, mais ou menos mais duas. Mil... O radiador da CB 300 ele é maior, então ele perde uma melgueira, mas ele é maior e compensa. Então, basicamente eu creio que vai passar a mesma quantidade de óleo e a tornadona vai refrigerar bem. Então, tá aqui, vou, vou fazer certinho as medidas aqui e vou estar tá colocando da CB 300. Que alegria, ó, rapaz, achei que ia chegar Segunda-feira e já chegou hoje Olha que beleza, olha a diferença uh, Não consigo virar aí. Olha a diferença do tamanho do radiador Da Twister e o da CB300 Vai passar mais óleo hein? E esse radiador que eu vou estar tá colocando na moto é, Ele veio com um probleminha Que veio as pontas tortas Então eu vou estar tá levando lá no patricão a gente estar tá Arrumando, então acompanha aí Uma hora depois Aí, acabamos de chegar aqui no nosso parceiro, ah, o Tricão. Beleza, ó. Cheguei aqui agora no nosso parceiro Patricão, vou mostrar ele para vocês, vocês não conhecem o rapazinho de barba? Da tá aí, aqui o Patricão, beleza, meu brother? Beleza, como é que tá? O Patrick vai dar uma força para nós aqui, vai fazer um servicinho aqui no nosso aro da tornada dianteiro que tem uma trinquinha e vai fazer o um servicinho pra gente aqui, que eu mostrei para vocês já no começo, quando chegou o radiador que veio com essa diferencinha aqui, ó, veio torto o bichinho, e o da tornada ele é reto. Então ele vai estar tá fazendo serviço para nós e também fazendo a divulgação aí do canal, né? Como que é o canal aí do Patricão? Canal Tric Fustador. Tric Fustador, vai estar tá na descrição aí, Vocês escorre lá, dá aquela olhadinha, dá aquela força que ele tem bastante projeto aí, muito mostra. Projetinho ali da Factor 125, que vai botar o motor da RD75. Projetinho aí do Megão, tem mal carregado ali, mas está chovendo, eu não vou mostrar para vocês agora, no momento. E daí, Patrick? Dá conserto ou não dá conserto? Ah, vamos fazer uma coisa aqui, né? Ah, Tem mas. Que fazer então rodar, né? então vamos dar um filé aí. Acompanha aí, já não esquece de deixar o like, que tá dando trabalho. Hoje eu esqueci a GoPro, Essa imagem aqui é do celular, então vai ficar mais ou menos aí. Então.. Vocês que nós já fizemos a parte do radiador, tá lá o bagulho esfriando. Ficou alinhadinho, filé agora. E vamos fazer aqui, ó. Esse aqui é um Aro Did. Cadê o. Aqui. Um Aro Did, dianteiro, 21. Já foi feito um reparo é, aqui. É, vou mostrar bem, bem deixa eu, detalhado deixa eu, deixa eu mostrar de novo aqui. Foi feito Toca. um reparo aqui foi feita uma solda, só que os caras não limparam direito para fazer a solda, então ela ficou com poro, hum. você entendeu? Aí não fica uma solda, fica bom, mas não é aquela confiança assim, entendeu? Hum. Daí Aí, você, vai, tá você vai, fazer. Re... vai fazer e vai fazer aqui, que é a Isso, trinca. Isso tá é, lá. a trinca tá aqui, Vou ó. Vou mostrar aqui essa trinquinha. É pequena, mas como quero fazer bem feitinho lá, vamos. eu tava pensando em comprar um aro novo, mas a hora que eu vi o preço eu desisti. <risos> quase 900 para um aro cara então ah, Solta, vai e, esse aqui o aro é muito bom então se tava rodando desse jeito trincado agora vai estar tá soldado é uma segurança a mais então vamos para parte o que manda é fazer uma solda bem executada ah. então, é só... e vamos lá né agora para parte do aro eu tô louco para montar essas rodas faltava só fazer a parte da solda aí do, do... Desse aro, para estar tá fazendo a pintura dos cubos e a montagem do raiamento 4mm nos aros que vão ser preto e montar os pneusão borilha. Então vamos lá. <SILENCIO> dias depois... Olha o que acabou de chegar pra gente aqui. Eu encomendei, falei levou mais ou menos uma semana pra chegar. Ah, finalmente gente. Aí, ó. Vou mostrar pra vocês. Chegou aí, ó, o pinhãozinho. Comprei o kit relação na internet. Comprei no mercado livre. Comprei pra ser o kit, eu queria colocar o kit pinhão 13 e a coroa 50. Só que na verdade lá no kit o cara pegou, tinha a opção de escolher, mas ele acabou enviando esse kit mesmo, que é o pinhão 12 né, piãozinho 12, mas eu tenho 13 ou 11 ali para testar depois. Correntinha KMC, essa é a KMC comum, né, que não é com retentor e é aquela cor normal. Eu tenho vontade de colocar dourada, vamos ver se até o final do projeto a gente consegue colocar dourada, sou apaixonado na corrente dourada. E a corona aí, ó, corona Durang, 48 dentes, eu queria 50 dentes, mas eu já usava na Tornado antigamente, a coroa 48, e o pião eu coloquei um 13, quando eu peguei eu tava usando quando eu peguei a tornada, ela tava com o pião 11, que é o que eu tenho ali. E a coroa 48. Nossa, cara, era muito reduzido. Mas eu falava pra você, subir coqueiro quase a Tornada. Daí, como eu sou pesadão e tal, e quase eu também não faço muita loucura. Que eu tô da roia, né? Vocês estão ligado? Subi o peão pra 13. Daí, 13,50... É, é, 48 andava bem. Queria testar o 13,50 pra ver se ia ficar intermédio, né? E agora eu vou usar isso aqui por enquanto. Depois a gente vai testando. Então, tá aqui o kitzão. Bom, agora eu vou começar a desmontar aqui a suspensão. Que é a suspensão original da Tornada. Aquela que tá torta, né? Cochada, coitada. Um pouco torta, então vou estar tá fazendo a desmontagem dela, vou verificar as peças, tem alguma coisa além das, dos tubos que vai ter que trocar. Retentor também já vou fazer a troca e vou estar tá colocando os tubos que tá aqui na moto na bengala. Também vou aproveitar e vou estar tá removendo a tinta que tem, eu estava olhando aqui, tem umas camadonas de tinta grande aqui, então vou estar tá passando o removedor para estar tá arrumando essas canelas. Então acompanha aí. é o seguinte ó aqui tá a canela já removida a tinta entendeu tem que dar uma taqueadinha uma lixadinha nela pra gente tá passando o fundo e a tinta que a gente vai estar tá utilizando mas a canela já tá totalmente limpa só na no matéria original aqui tem um raladão com certeza foi um capote aí dos, dos anteriores donos tem um raladão pode ter sido quando a moto era de rua ainda ou até mesmo na trilha vou tá dando acabamento aqui nessa parte para fazer a parte da pintura mas o problema mais sério que eu encontrei aqui foi o seguinte o nosso anelzinho que vai aqui na ponta da flauta, o anelzinho aqui está quebrado de um lado. Na hora que eu desmontei, eu achei um pedacinho, que eu não sei onde que está agora, mas caiu um pedacinho. Na hora que eu fui ver, tava faltando. Então, eu procurei esse anelzinho para comprar aqui na minha cidade, na minha região. Não encontrei, só encomendando. E como eu quero agilizar, logo montar, vamos estar tá providenciando aí. Já conversei, bati um fio lá para o nosso amigo Patrick, nós né? fizemos aquele serviço do, do radiador de óleo. Vocês estão ligados? A gente vai estar tá voltando lá de novo para estar tá fazendo o serviço, ele vai estar tá fazer para mim de nylon esse anel, entendeu? Para ter a função aí até eu conseguir encomendar o original. Já procurei na internet, já encontrei, mas demora aí um tempinho para chegar. E assim que eu conseguir fazer esse anel lá com ele aqui, eu já vou voltar aqui para montagem, para a gente estar tá montando, preparando essa canela para fazer a pintura, porque a gente tem que montar a canela, daí eu vou montar, a, vou pegar a roda dianteira da, da moto da minha esposa, e vou montar uma roda traseira da Tornado ali, simples ali, só para colocar no lugar. A gente estar tá levando a moto lá na fábrica para a gente ver qual que escapamento vai dar certo. Se eu vou ter que adaptar a ponteira da 250F ou a ponteira da Tornado com modificação. Vamos ver como vai sair. Mas acompanha aí que deu esse beozinho na parte da suspensão. A suspensão já deu para ver aqui, ó ela tá Foi da... feita uma preparação nela. Bastante gente, tem bastante gente que não gosta de fazer isso, tem gente que gosta de fazer isso aqui no caso aqui ó para ela ficar uma suspensão mais firme mais dura é que é indicado para trilha né é, foi feito a tampado aqui tem dois furos foi tampado um e aqui foi diminuído foi preenchido o buraco e foi preenchido e feito um buraquinho com broca então o que eu vou fazer eu vou fazer um cálculo ali depois até qualquer coisa eu passo para vocês também mas vamos ver se vai dar certo se esse furo aqui ele tá com a vazão correta né de acordo com o que a gente precisa ele está fazendo basicamente o serviço da válvula aqui em cima o bom da válvula é que você não estraga a peça aqui, o dono já fez, já veio, já veio desse jeito, entendeu? Eu não faria isso daqui. Eu particularmente eu trabalharia numa peça aqui em cima ou a válvula. Até eu tava com a ideia de comprar a válvula, mas quando eu abri vi isso daqui, vou ter que trabalhar nisso agora. Então, vamos trabalhar agora nessa nesse, nesse anelzinho, ó. ó, como que ele é? Deixa ver, ó. Ele tem uma travinha aqui. Deixa eu segurar aqui para você tirar, senão Deus do é céu Ó, Olha, é desse jeito aqui, ó. Ele é um anelzinho, entendeu? Ele é um, um, como se fosse um plástico ou um nylon, mas é, com certeza já é, é próprio para isso. né? É, essa bexiga aqui eu achei na internet a 50 reais um trocinho desse, então não é barato. E esse aqui para ajudar quebrou um pedacinho, então vamos ver se a gente consegue fazer um parecido, que dê o tamanho dele aqui, que na realidade a função dele é, é impedir a passagem total de óleo para dentro do tubo. Vamos lá? Vamos lá no patricão? Pronto, estamos aqui. Viemos é é? aqui de novo aqui no Patricão, o Patricão vai salvar nós mais uma vez, salvador da pátria E já fez aquele esqueminha do radiador que vocês viram agora há pouco aí Agora tá aqui para fazer pra gente aquela pecinha que eu expliquei para vocês Olha o pequeno tubo de bastão do rapaz, vai fazer a pecinha Manja dos esquemas ou não? Ah, tamo aprendendo ainda Nosso brother Flávio tá ali, só de zóio, <risos> aquele ah, jeito, esse. tamo junto Patricão, tá com o CI? vou deixar o troço rápido aí para facilitar, beleza? Boa, oh, é nóis Tá feita aqui ó, a adaptation, agora tem que só chegar lá e vou dar uma lixadinha, dar aquele acabamentinho, pá e montar né, agora o Patricão também vai passar ali as fraltinhas ali pra nós, ó, quatro anelzinhos, deu duzentão? Uhum. Tá certo, beleza. <risos> agora vamos fazer a parte da flarta, mas que eu acho que não vai precisar muita coisa não, Patricão, muita coisa que eu fico com por receio, é porque lá na, na ponta lá tem um anel e fica passando aqui na, nessa borda, olha o bastão do rapaz. Meu Deus, anel. bastão do Gedal. Gedal? Oxi! Bastão de Gedal. Ah, tá por fora. Hein? Ô, louco, esse não gosta de Star Wars, hein? Ah, Jesus do céu. O Patricão também tá com o projeto. Cadê o motorzão do projeto? Atrás ah, do Corsa. Atrás né? do Corsa. O Patricão tá aí, ó. Os projetinhos. Assiste o canal dele lá, tem bastante coisa legal aqui. Ele tá mexendo no Corsa dele, colocando o motor de. O que é? Onix, Onix 1.4. 1.4. <risos> também tem um projeto ali atrás também que ele tá, acabou de fechar o motorzão do Opicap Corsa dele também. Que você Sim, gravou da Opicap Corsa? Ah, acabei vai acabei ter o. e agora vai Vai, vai, vai, sair vai, não, vai mas... ter o vídeo tudo lá no canal dele. Então o vídeo do canal dele vai estar tá aqui na descrição. Acessa lá, se inscreve e dá o samurai pra nós, pro parceiro que ajuda nós pra caramba. Vocês vão ver que daqui um dia ele vai estar tá acelerando com nós aí, se Deus quiser. Arrumar uma motinha e nós vamos coxar o pau. Tem que vídeo ver ele andando na né, Tatu tá do velho. Bem, também, também vou deixar na descrição o link aí também, vocês assistem lá o Patrick andando com a tatu Ah, é... tava seco aquele dia, não deu pra jogar barro. Você tá ligado, mas tem que acelerar, tem que acelerar. Agora o Patricão vai fazer aquela lixa. Isso aqui é fabricação artesanal, é, bom, rapaz. É, caseira Caseiro aí, ó. Lixa de, é, como é? Lixa de fita? É, cinta com de pra... lixa. Cinta da lixa. É, geralmente parece com é aquelas lixadeiras de, é, politriz de vira breque Ah. Aí eu copiei o modelo. Vou falar pro senhor, rapaz, é a máquina, a máquina custa 3 mil, mas fez uma com 30 real. Aí, ó. <risos> motor, motor de liquidificador. Motor de liquidificador. Tubo de portão. Jesus Christ. buraco. Pai, ó. Olha a sorda do espião. Ai, meu Jesus do céu. Mas ainda ficou filé. Vai passar macio. Pronto, o Patricão já terminou aqui os esquemas para nós. Agora nós vamos lá para a oficina para nós estar testando montar essa bengala, porque já sabe que está demorando bastante para sair esse vídeo, porque não estava pronta a bengala para a gente buscar o escapamento lá na torque. Patricão, Deus abençoe, muito obrigado Amém. pelo apoio. Então você já está ligado, né? Qual que é o nome do canal? forçador Corre lá, se inscreve e comenta no último vídeo. Vim pelo TGS, vim pelo TGS. Hashtag vim de pelo TGS. Dá essa força pra nós, essa moral, porque o parceiro aqui é. dá uma força grande pra nós. Vai ter bastante conteúdo. A gente vai trazer bastante projetinho que o Patricão fazer pra gente também. Com certeza. Valeu? Né? Tamo junto. Agora deixa vamos lá. É, é, deixa o like. É, é, deixa de o like se inscreve no canal aqui. Corre lá no, no canal do nosso amigo também. Se inscreve lá, deixa o like nos vídeos, que os vídeos dele também é zica, hein? Tamo junto, Patricão? É nóis. Valeu? Vamos lá pra oficina. Pronto, tá aqui. Tudo no jeito já. Então eu tenho que pegar o retentor ali. Aqui, ó. Eu dei uma passadinha de massa, como vocês viram, eu já deu uma alisadinha, mas ainda dá mão o acabamento. Mas, hoje, aqui, que eu estou gravando é sexta-feira e eu quero ver se eu agilizo umas correrias. Então o que eu vou fazer? Eu vou estar montando a bengala para colocar aqui na Tornado. E vou montar a roda traseira que eu tenho ali da Tornado, sim, básica, colocar um guidãozinho aqui. Carregar ela e a gente vai ver se a gente vai conseguir ir lá na fábrica pra gente ver qual escape vai dar certo. A princípio, eu vou montar a bengala com óleo normal, certinho não vai ser uma preparação ainda. Porque depois que a gente voltar, que a gente for fazer a desmontagem dela para fazer pintura, aí eu vou preparar as bengalas, vou, vou ajeitar, aí eu vou fazer a preparação da suspensão. E vai ter muita coisa por aí. Talvez eu prepare a suspensão só depois da moto montada, que é pra mim testar ela certinho. Como que eu vou ficar testando ela sem desmontar, né? Então, acompanha aí que agora eu vou montar a bengala. Pessoal, já desci ela do cavalete, já tá no chão a criança. Queria acho que já tivesse pronta, mas ainda tem coisa pra fazer. Então, aqui eu já tô utilizando aqui uma roda traseira que eu montei a original, o cubo original que veio que eu usava na Tornado né? Deixei ela já prontinha. Que isso aqui já serve para uma moto de rua aqui e um stepinho pra gente conseguir fazer serviço. Roda da frente, eu coloquei a roda da moto da esposa. Tá ali desmontada ali, ó. Tá no, no cavalete ali. Serviu pra gente colocar aqui. Eu não coloquei ainda aqui os guarda-pó, nem nada, nem montei com nem com sanfona, que ainda vou ver se eu vou usar sanfona ou eu vou utilizar aquele sistema de tipo uma meia, né? Que a gente fala, eu esqueci o nome agora, nome técnico aí. Mas, a princípio, a bagua tá aqui, ó. Coloquei um guidãozinho novo aqui, mas esse guidão aqui é só pra mim conseguir guiar ela, pra mim colocar esse do carro, amarrar ali no guidão e tal. Mas a princípio é isso. Agora a gente vai ver, pra gente tá indo lá na fábrica, é, a questão da fábrica é o seguinte, eu vou colocar o escapamento da Tornado mesmo entendeu? Eu vou fazer algumas adaptações, dependendo do modelo, do jeito que ele ficar aqui, pela questão da roupa Como eu já deixei bem claro, o problema aqui é que com essa roupa ela é mais curta O suporte é aqui, a ponteira vai vir ficar muito longe, ficar muito longe aqui atrás Então eu não quero que o escape fique muito para trás, eu quero no máximo ele aqui E sempre a ponta do escape tem que sempre ficar no máximo na reta do, do eixo, entendeu? Que é uma coisa de estética Lógico, vamos ver como vai ser Vou estar tá carregando ela aqui e a gente vai estar tá indo lá a fábrica Porque eu quero tirar o tema na minha cabeça Que a ponteira da 250F Vai ficar legal aqui Que a é 250F Em tese, ela é quase idêntica Que o suporte do escape aqui E o quadro é semelhante aqui A curva da Tornado Tem umas diferencinhas, mas é uma pouca coisa E é isso que eu quero tirar o tema Vamos ver se a gente vai conseguir agilizar essa moto Tô louco para montar ela Algumas peças já chegaram, outras ainda estão para chegar Mas está demorando muito esse projeto devido ao escapamento Eu tava vendo qual que ia colocar, se a gente ia conseguir parceria E na realidade acabou a gente basicamente é, fazendo os pagos recebidos, né? Vamos estar tá buscando, porque é... Compramos um escape mesmo Cheguei, rapaziada Tá aí a ProTorque Que vai ser o mega posto deles, ó Pensa na é estrutura baguá que estão fabricando aí, ó. E construindo, né? né? Está aqui a ProTorque, quantidade de carro, barracão, vamos entrar aqui. Aí a empresa. Pronto, já estamos aqui dentro, a sede da ProTorque, o baguazona está aqui, em minhas mãos está um PowerCore 4 da CRF250F. E vou falar para vocês, quer ver? Dá uma olhada como encaixa certinho, a boca fica certinho e o suporte é aquilo que eu falo para todo mundo. Ó. Só tinha que puxar o suporte um pouquinho mais para trás aqui, mas ficaria tesão, né? Ficaria bonito. Mas esse, esse dá para comprar da tornada inteira. Agora eu vou pegar o da Tornado. escuro aqui, mas tem aqui ó, 230, power power 4 tem peça é bastante, roupa, capacete, cooler, roupa então aqui é um sonho, olha você aqui é tudo a parte de roupa, não vou aprofundar senão essa não é a intenção do vídeo, a intenção do vídeo era só vir aqui para ver se ia dar certo o escape pronto galera, já estamos aqui na oficina eu queria mostrar muito mais coisas para vocês lá na Torque mas é, geralmente pra fazer um tourzinho lá tem que pedir com antecedência e eu só mandei pro colega meu se podia gravar, se dava certo para testar o escapamento, como eu coloquei para vocês verem futuramente, quem sabe, a gente faz um vídeo aí mostrando lá o showroom as partes das fábricas, para vocês conhecerem quem sabe né, vamos conversar com o pessoal se eles autorizar, a gente faz futuramente mas o que eu quero mostrar pra vocês é isso aqui ó o nosso escape está na mão. Vou abrir agora para mostrar. Eu não testei lá no lugar, assim, gravando, porque é o seguinte. Nosso colega lá, o Alisson, é, ele conversou lá com o nosso amigo lá, o Jackson, que é o que faz a parte da projeção, projeta os escapamentos. Chamou ele lá para dar uma olhadinha no nosso projeto, da nossa Tornada. E daí ele pegou e deu umas, umas ideias para gente aqui. Ó. Essa parte aqui, ó, o escapamento, ele vai ficar um pouquinho grande. Mas é assim, só para vocês terem uma noção. Esse vídeo, eu vou terminar ele mais ou menos por aqui, pra vocês terem uma noção de como que vai ficar o próximo vídeo. Então, porque tá ficando muito grande e daí tá dando trabalho, não conseguir gravar, mas então eu peço pra vocês. Acompanha aí, que assim que possível vou estar tá colocando muito mais conteúdo dela. Vou tá, tá dando trabalho, conciliar trabalho e edição, né? Gravar aqui e depois editar em casa, então vocês não tem noção como tá dando trabalho. O problema nosso tava sendo o escape, falta do escape, Pra gente saber onde que ia passar ali a tubulação do escapamento E o que que ele deu ideia pra gente aqui, ó Ele deu ideia pra gente Nessa linha reta aqui, ó Do escapamento A gente fazer o corte E diminuir quatro dedos Diminuir quatro dedos o escapamento entrar um pouquinho mais Pra debaixo da carenagem Então, isso a gente vai estar tá fazendo no próximo vídeo Já vou dizer pra vocês Tá gostando do projeto? Eu sei que tá demorando Eu sei, Thiago, mas tá difícil Você não coloca logo o vídeo Ó, seguinte Tenha um pouco de paciência A Tornadona tá aqui Vou começar a agilizar agora aqui a segunda parte, esse vídeo eu vou estar tá terminando aqui, para vocês é, que aguardaram todos esses dias, peço desculpa, eu vou tentar agilizar o quanto antes, dinheiro não está fácil, vocês sabem que não é assim, e agora vai ficar um pouquinho mais fácil, porque eu terminando de fazer a, a, o restante das adaptações, eu já consigo é, desmontar para estar tá fazendo tanto a parte do motor quanto a parte da pintura. Então, desde já, agradeço por ter assistido o vídeo até aqui, se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu comentário do que você tem dúvida, assim que possível eu vou estar respondendo, valeu? Então, até o próxima, tchau!